Escola Setembrina uma escola centenária localizada em Viamão. É uma escola voltada à vida, à qualidade dos alunos. Uma escola que, nesse seu centenário, mais de 100 anos, ela é uma presença sempre constante na vida do povo viamonense. Então, eu gostaria muito que vocês, a partir desse vídeo, conhecessem e começassem a gostar desta escola. Uma escola que transmite vida, transmite amor, transmite festa. de que realmente o Setembrina, ele surge das aulas públicas. As aulas públicas eram dadas aqui no centro de Viamão, onde hoje tem a loja Caian ali aquela esquina. Né? Bem próximo dela, na próxima praça da prefeitura, surge então o primeiro colégio público de Viamão, com o nome de Colégio Elementar, em 30 de março de 1914. Que depois, então, em 1940, ele vem para cá, aonde nós estamos hoje que leva o nome hoje de Escola Setembrina. Nós temos ainda para lembrar o Colégio Elementar de Viamão, temos ainda a porta do Café da Praça a porta de entrada do Colégio Elementar. Temos uma parte do prédio ainda, de onde foi o segundo prédio do Colégio Setembrina é, que levou o nome de Colégio Freitas Cabral 1914 até a década de 30 é Colégio Elementar na década de 30, 36, ele é transferido, então, para o outro lado da rua. Ali nós temos ainda as marcas né, da arquitetura do prédio do Colégio Freitas Cabral. Também na década de 30, no governo de Getúlio, se inicia a construção, então, dos novos colégios estaduais. Foram nove em todo o Rio Grande do Sul, iguais ao setembrino. E em 15 de novembro de 1940, Getúlio Vargas vem a Viamão e vem inaugurar o Colégio Setembrino. Então vejam, o prédio que nós estamos hoje, ele foi construído na década de 30 e inaugurado na década de 40, em 1940. O ginásio, ele foi construído, o ginásio pavilhão de educação física, ele foi construído na década de 50. Por isso, ele tem aquelas duas árvores é, em frente a ele, iguais àquelas mesmas árvores que nós temos quando termina a avenida, ao lado da Igreja Matriz. É, de lá para cá, o Setembrina passou por várias mudanças. E o Setembrina recebe, então, duas brisoletas. 62, 64, são construídas as brisoletas. Depois, nós só vamos ter obras, construções, na década de 80, onde nós vamos ter a construção de um prédio chamado provisório, é, na década de 80 e no ano 2000 nós tivemos a autorização do ensino médio e para isso o governo do estado então construiu é, um prédio com cinco salas de aulas para o ensino médio, que é o anexo 1 aqui ao lado. Então a escola setembrina passou nesse momento a ter 23 salas de aula. Nós chegamos a ter, no Setembrina, 2.370 alunos, 67 turmas. E no ano do seu centenário, 2014, ela passou por uma nova reforma de telhado e ela teve todo o seu pátio feito calçamento, né? colocado piso, pois ainda era, era, era chão batido, né? e foram remodeladas as canchas no ano 2014. E aí se iniciou em 2016 17 uh, o processo de transformação da Escola Sitembrina para Escola Estadual de Ensino Médio Integral. Esta é a Escola sistembrina que nós temos. Hoje uma escola moderna, totalmente conectada, com redes Wi-Fi em todas as salas de aula, internet banda larga, né, fibra ótica, é, um trabalho com a sala maker e com a robótica e que agora, no ano 2021, a gente espera retomar. É 107 anos de escola setembrinho. É, escolas públicas dão certo, sim. A gente não pode desistir nunca da escola pública, ela precisa ter investimento. pedagógico, eu digo assim que é o coração da escola. Né? Nós priorizamos muito a questão da autonomia do aluno, a pesquisa e conhecimentos que eles vão realmente levar para a vida. Temos na escola três grandes projetos, a Multifeira, o Brasil Mostra Tua Cara e o Teatro. São projetos já tradicionais que estão na escola já durante anos e que trazem um retorno muito satisfatório para nós. Então, a escola está trabalhando atualmente também com ensino integral. Isso está sendo um grande desafio e esperamos, assim, fazer um bom trabalho, sempre priorizando a qualidade do ensino. Então, a filosofia da nossa escola é sempre trabalhar para que tenhamos um aluno autônomo, priorizando a qualidade de ensino desses alunos. Além dos projetos já mencionados, nesta próxima etapa nós queremos dar uma atenção especial para a cultura maker e para a robótica, ciência e tecnologia. Nossos alunos, mesmo sem os recursos necessários, estão recebendo prêmios e sendo contemplados no nosso estado. de transformação especialmente voltada à questão da tecnologia e esta transformação ela com certeza vai mudar a vida de cada um dos pais dos alunos dos próprios professores e da própria comunidade então nós vemos isso como uma forma de desafio às gestões à gestão da escola a escola tem que estar preparada para entender essas novas tecnologias e saber aplicá-las a vida de cada um como transformadora e não somente como um instrumento. Eu vejo uma escola voltada à educação integral. O que é educação integral? É aquela que vai trabalhar o um estudante em todos os seus aspectos, emocional, o aspecto do aprendizado, da formação da personalidade. Então a palavra principal de futuro para o Cetebrina é integral, uma educação integral de qualidade, mas uma qualidade social, em que o aluno saiba e possa transformar a sociedade onde ele vive.